Vou só verificar aí estamos online então vamos lá galera todo mundo sentadinho agora vamos começar a, aula. a gente che chega de, de, de palhaçada <risos> o pessoal que tá voando aí por favor é, sentem-se tá não fiquem voando aí o pessoal que é vip que consegue voar não fique aproveitando aí para voar e atrapalhando a aula vamos sentar aí bonitinha vamos começar gente para quem não me conhece eu sou o professor elton hoje a gente vai ter uma aula bem instigante aí como dominar o mundo é, obviamente é uma provocação, eu estou falando do servidor Survival Geopolítico da Craftsapiens. Deixa eu ver aqui, quem daqui joga na Craftsapiens? Deixa eu só ver aqui quantos jogam, Estão, são players lá do, do Geopolítico, do servidor Geopolítico. Tem bastante gente, né? Muito bom, ô louco, é bastante gente. Galera, vocês já devem ter criado cidades, devem participar de cidades, devem ter alguma base secreta, vocês já devem ter alguma coisa lá no Geopolítico. Né? A maioria aqui acho que já conhece como é que joga, mas algumas pessoas não sabem o básico do servidor ou o intermediário mesmo. Tá? Então, dicas do... para a gente começar essa aula, beleza? Vamos lá. Para quem não conhece o servidor Geopolítico, é um servidor onde você pode construir seu país. O mapa do servidor é o mapa da Terra. Então, você tem os continentes: América do Sul, América do Norte, África. Tem os continentes e você vai lá, é, explora o continente e constrói sua cidade em cima do continente que você quiser. Tá? Você tem a oportunidade de criar um país, então você pode fundar sua cidade, seu país, você pode proteger seu país com a marinha, com a aeronáutica, com forças militares terrestres, você pode criar impérios, tanto faz a, a, a cidade que você fizer, tá? Senta lá por favor, é, Ramon, Ramon Tor, você tá bem na frente do slide aí, faz favorzinho, faz favorzinho, senão vou ter que dar o barra voar pra você, Ramon tá Tá bom, fiz, fiz, te forcei, já que você não quer descer. É, você pode criar seu império, beleza? E pode, agora você pode criar mísseis também, tá? Dominação, ainda não começaram os eventos de dominação, mas tem sim, Math ou Death. Tem eventos de dominação. Quando você vai entrar no servidor, você pode jogar pelo Minecraft de celular, ou você pode jogar pelo Minecraft de computador, ou Java. Eu recomendo que vocês baixem a versão Java. Quem tem celular, vocês podem estar utilizando o, o, o Minecraft Pojave. Esse é o nome, Pojave. Que daí vocês jogam versão Java no celular. Tem vantagens em você utilizar o Java e não o Bedrock. A primeira vantagem que eu vou sugerir para vocês aqui é colocar a textura Slime SlimeFan. Nós usamos um plugin chamado SlimeFan no nosso servidor que traz mecânicas é, extras ao jogo. Então a gente tem aí máquinas... Ferramentas novas, armaduras novas, é, a gente tem itens novos. Essa textura vocês encontram na internet. Existem várias. Baixem a, a textura slime fã da última versão. Qualquer uma, qualquer textura slime fan vai ajudar vocês. Tá, qualquer uma. Não tem, não tem uma melhor que a outra. Aqui você achar melhor. Tem várias texturas slime e fã Inclusive, vocês podem até criar de vocês, tá? Baixem essa textura, essa textura é muito bom. Ai, professor, eu jogo bedrock. Eu consigo jogar? Consegue, mas vai ser bem mais difícil, tá legal? Então, primeira dica. Né? Anota lá. Primeira dica, qual que é? Usar textura. Fechou. Muito bem. Quem aqui já tá próximo de dominar o mundo? Quem? Qual cidade, aí, na opinião de vocês, está mais próxima de dominar o mundo? Lá no servidor geopolítico? É do Elton, né, que não é a minha? A minha tá longe, Terra Nova, Erdes. Hum. a do Oliveira com certeza, né? A LDC <risos> tem muitas cidades lá no, no, no servidor. Então, antes da gente prosseguir, a gente já vai falar sobre as cidades do servidor. Vamos falar do Slime Fan. O que, que é o Slime Fan? Slime Fan é um plugin, gente, que quando você coloca a textura, ele vai ficar assim, ó, essa telinha. Então você entra no servidor, você clica lá no NPC ou dá o comando /sf guide, né? O guia do slime fan. Vem esse livrinho aqui, ó. Se você tiver com a textura do slime fan, vai ficar com aquela texturinha que vocês estão vendo ali, tá vendo? Vou até dar um zoom aqui, ó. Ou Essa texturinha, você clica no livro e vai abrir esse menu. Esse é o primeiro menu do slime fan, vai estar tá tudo bloqueado. Você vai pegar XP de encantamento, matar bichos e desbloquear com XP de encantamento. Existe uma maneira de você desbloquear tudo do Slime Fan. Tudo, tudo. Sem precisar matar um monte de bicho. É o seguinte, você tem que vir aqui em itens, utensílios mágicos, nessa, nessa coisinha aqui. Clicar nela, nos utensílios mágicos. E desbloquear um livro chamado Tomo do Conhecimento, né? Tome of Knowledge Sharing. Tomo do, é, livro do Conhecimento Compartilhado, vamos dizer assim, tá? tomo do conhecimento compartilhado se você desbloquear ele e alguém que já desbloqueou ele, é, produzir um tomo do conhecimento e essa pessoa te entregar o tomo do conhecimento dela você consegue desbloquear todo slime fã sem ter que matar todos um, desbloquear um por um das tecnologias ali, entendeu? Então você não precisa Agora, claro, se você não tem ninguém né, para fazer isso, você pode comprar de algum player também. Tem players que vendem. Eu sou um deles. Ah, ué, ué. <risos> eu sou um deles. Eu vendo por um milhão de sapiens o meu livrinho, tá? Mas tem gente que vende mais barato. É, tá caro. Tá caro porque eu desbloqueei um por um, né? É, aí eu dou valor para o meu trabalho. Agora, tem gente que vende baratinho, 250. Então, você que não desbloqueou todo o fã, Pergunta no chat global, sempre tem alguém que está vendendo aí o tomo do conhecimento. Só que você só vai conseguir usar ele se você desbloquear ele lá em utensílios mágicos, tá bom? Essa é a primeira dica. Custa 30 de XP para você desbloquear esse tomo do conhecimento. Aí você desbloqueia ele, compra de alguém, clica no livrinho e pronto. Desbloqueia todas as tecnologias. Né? O SlimeFo tem tecnologias é... É, elétricas, mecânicas e também tem coisas aqui que são mágicas, itens mágicos também. Beleza? Hoje eu vou focar na parte que na minha opinião, na minha opinião, são mais relevantes, tá legal? Na minha opinião, daí depois vocês podem discordar de mim, fechou? Beleza, então para começar na minha opinião, você deve clicar em segundo lugar aqui ó, nas máquinas básicas, tá legal? Tá vendo? Circula ali em segundo, clica nas máquinas básicas. Aí, quando você clicar nas máquinas básicas, você vai vir para essa terceira aba, Aqui já está todas desbloqueadas, vai estar tá bloqueada se você entrar pela primeira vez no servidor. Aí vai ter várias maquininhas ali. Essas maquininhas estão tá, com essa textura porque eu estou usando a textura slime fan. Beleza? Se eu não tivesse com a textura slime fan, vocês viriam um monte de item diferente, um monte de baú. Vocês viriam blocos do Minecraft aqui, tá? Essa textura, essa textura é uma textura multi-block. Então ela pega os blocos do Minecraft e dá uma roupagem para os blocos. Então, fica desse jeitinho que vocês estão vendo. Fica bem mais fácil trabalhar. Por isso que eu falei, vale a pena você usar Java, né? Então, para você começar a dominar o mundo, né? claro, se você puder, use Java. Ah, eu não posso. Aí, beleza. Aí você vai estar tá jogando no modo mais hardcore, né? Jogar na versão Bedrock, na minha opinião, é um pouquinho mais hardcore, é mais difícil. Não é impossível. É mais difícil. Você não vai ver essa texturinha bonitinha aqui. Beleza? Aí, essas aqui, gente, são as máquinas básicas, tá? O nome desse, desse, dessa... Dessa categoria são máquinas básicas. O que, que eu faço com as máquinas básicas, professor? Você produz máquinas básicas. Na minha opinião, a máquina básica mais importante é esta aqui. Vamos lá, vamos lá. Uh, tá carregando. Carregou para vocês aí? Para mim tá carregando. Aí, carregou. Mesa de trabalho avançada. né? En Como é que é? Enhanced crafting table. Mesa de trabalho avançada. Como é que funciona? Você vai construir, você vai craftar. Itens do Mine, quais são os itens? Você vai craftar uma bancada de trabalho e um ejetor. Aí você vai construir essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Em cima vocês vão colocar a bancada de trabalho, embaixo vão colocar o ejetor. Isso aqui é uma máquina, tá? O nome dessa máquina é mesa de trabalho avançado, ou colocar em inglês como está no plugin, Enhanced Crafting Table. Ok, tranquilo? Como é que usa ela, professor? Então tem itens no, no Slime Fan que você cra crafta, né? você constrói, você produz esse item através dessa máquina. Então você vai abrir, você vai clicar no, no ejetor, você vai abrir o menuzinho dele e você vai colocar itens lá dentro. Por exemplo, aqui ó, aqui estou dando um exemplo de um craft. Deixa eu dar um zoom aqui, até deixei branquinho ao redor para dar um destaque. Né? Vamos lá, deixa eu dar um aqui assim, assim fica melhor. <tos> então imagine que você abriu... A sua maquininha, beleza? Aí você quer craftar esse item. Eu já vou falar mais pra frente que item que é esse aqui. Esse item aqui é um condutor de eletricidade, tá? É um conector de eletricidade, beleza? Pra você ficar craftar o condutor de eletricidade, você precisa usar qual, qual máquina? Aquela ali, que tá à esquerda, que é a crafting table avançada, tá legal? Aí você vai precisar desse, desse material aqui chamado carbono, essa linha de cobre e esse bloco de redstone, Aí você me pergunta, professor, como é que eu faço como é que eu faço esse carbono? Para você pegar carbono, você tem que fazer essa outra máquina aqui, que está nas máquinas básicas, colocar carvão dentro dela, você vai produzir carbono. Como é que eu faço o fio de cobre, professor? Para fazer fio de cobre, você vai precisar três barras de cobre dois Slime Fan, não é o cobre do Minecraft, colocar na máquina Crafting Table avançado e fazer fio. Como é que eu faço é, essa, essa barra de cobre aqui dois Slime Fan? Você tem que pegar o pozinho de cobre... Né, dust, copper dust, e colocar na esmaltary, que é outra máquina básica. Como é que eu consigo o pozinho de, de cobre? Você tem que vir aqui, pegar esse software, como é que é o nome disso aqui mesmo? Eu esqueci o nome desse troço. Sift ore. É, sift ore, é um pedregulho esquisito. Colocar na ore washer, né, ore washer a lavadora de, de ores, de minérios, e através dessa lavagem, ela pode dropar pozinho de... É, cobre, e como é que eu pego essa, é, essa, essa pedregulha aí bizarro, eu tenho que minerar ele, tá, eu pego o cascalho né? filtro o cascalho e consigo esses, essas partículas, beleza ou seja, tudo isso vem é, faz o caminho inverso, né? você pega o cascalho tá? existe uma máquina que faz isso, não precisa fazer com essa pazinha, tem uma máquina que faz isso, que transforma isso aqui em sift ore, é, o cascalho em sift ore e sift ore se joga na washer você lava ela, vai produzir dusts que são partículas, né? São pozinhos. Esses pozinhos você põe na smelterra que vai derreter e transformar em barras. Essas barras você pode usar em outras máquinas. Uma delas é a máquina é, crafting table avançada que vai fazer o fio. Outra máquina, você, de forma paralela, você pega carvão do Minecraft, joga nessa outra máquina faz esse carbono. E o carbono, por sua vez, junto com o um fiozinho de cobre, mais o um bloquinho de... Como é o nome disso aqui mesmo? O bloquinho de redstone. Vai formar esse item chamado... É, condutor de eletricidade, então não se preocupe, o próprio guia do SlimeFan vai dando dicas de como você fazer, só que você tem que ser esperto, você tem que fazer o caminho inverso, tá? Você vai, ó, eu quero fazer isso, você vai clicando em cada um deles, você vai abrindo o menuzinho, esse menu aqui é do próprio livrinho do SlimeFan, entenderam, galerinha? Entenderam? Tranquilo, não se preocupe, eu vou disponibilizar esses slides depois, no, num chat separado aqui, tá? Que vai facilitar a vida de vocês, quem quiser, claro, verificar. Outra máquina que eu mencionei para vocês aqui, que é para fazer o sift que é aquela partícula ali, uma máquina que pode ser útil, é uma máquina básica também de Slime Fan, que é essa aqui. ó Você pega um caldeirão, tá vendo ali o caldeirão, que bonitão. Pega o caldeirão, em cima você coloca uma tampinha de madeira, qualquer tipo de tampinha, pode ser madeira de carvalho, madeira de, de, de, de bétola, qualquer madeira, tá bom? E faz essa máquina. Aí você vai pegar na sua mãozinha, esse bloquinho que é o cascalho e vai colocar dentro ali ó, você clica com o botão direito, ela é como se entrasse, aí vai ficar um monte de partícula, trrr, uns barulhinhos, plim, plim, plim, plim, plim, toda vez que faz um plim, plim, plim, ela tá pegando o cascalho e transformando nesse Sift ore tá? E, e outros itens, vem, vem uns li, itens lixo também, que depois você joga fora, que não serve pra nada, beleza? Tranquilo? Essa máquina também é uma máquina simples, ó, ela serve pra fazer isso, tá legal? Tem outras máquinas, galera. Claro, é, essa aula aqui vai ficar extremamente longa se eu for falar todas as máquinas. Então eu vou falar as assim, as que eu julgo ser principais, tá legal? Aí com esse sift você pode jogar esse sift numa máquina chamada ore washer, que é a lavadora de minérios, tá? Ao jogar a Or, é, esse sift dentro da ore washer, ela vai transformar alguns desses minérios em dusts, tá? Dust. O que é dust? esse Pozinho, né? Aqui, por exemplo, tá o pozinho de cobre ali, tá vendo? Pozinho de cobre. Mas ela pode transformar vários pozinhos. Tem um pozinho de ferro, pozinho de ouro, cobre, pozinho de é, prata, chumbo, zinco. Tem vários minérios novos, tá? E essa textura aqui é a textura slime fan, beleza? Aí você pode fazer outras barras, você pode fazer barra de zinco, barra de, de ouro. Tem outros tipos de ouro no Slime Fan, Ouro, 4 quilates, 6 quilates, 8 quilates, vai até 24 quilates, tá bom? Você pode craftar outros ouro. Inclusive tem uma armadura de ouro, é, 12 quilates, que ela dá inquebrável 10. Então você faz uma armadura de ouro, inquebrável 10. É, de, de ouro, né? Inquebrável... Pode falar, DG, fala aí pediram para avisar também que também tem que ter uma posição específica, senão não dá certo. Como é que é? Não, não entendi. Os itens têm que estar na posição específica ah, ao é craft. Ah, é verdade, craft. é verdade. Quando, quando você vê lá na, na, na receita de, de craft do item, você tem que colocar os itens na posição específica. Muito bom, muito obrigado. Gente, eu estou dando prints aqui das minhas máquinas, tá? Essa aqui é uma Smail Terry, só que essas meio Terry, se vocês perceberem, ela tem baú aqui na frente, tá vendo? Tem um baúzinho na frente dela e lá atrás tem outro tem um outro item tá esse baúzinho aqui esse baúzinho aqui eles é, é, é mais outra máquina do slime Fan. é a primeira na verdade das máquinas básicas chamada output chest para que que ela serve todo item que é produzido nessas máquinas automaticamente sai da máquina e vai pro baú então ela não suja tipo ela não polui o, o, o, a minha a minha receita entendeu como é que faz ela é só você seguir, você pega a crafting table avançada, por isso que eu falei que ela é bem importante. Você já deve ter, Nesse ponto você já produziu é, barras de chumbo, você pega então 5 barras de chumbo, um baú normal e um funil. Nesse craft você vai colocar dentro ali do, dessa maquininha que era a crafting table avançada e clica com o botão direito em cima da craft table em cima. Automaticamente ele vai produzir esse output chest. Aí você pega esse output chest, coloca na frente da máquina... Sempre, gente, essas máquinas elas vão ter um painel. O painel dessas máquinas é o que? É o ejetor. Então você tem que pegar o ejetor e colocar sempre é, esse output chest colado no ejetor. Tem que ser do, de um lado, ou atrás ou na frente, tanto faz. Tá? Tem que estar tá colado no, no ejetor. Se, essa, se esse baúzinho estiver colado no ejetor, que é esse baúzinho aqui, ó, tá? pode fazer baú duplo também. É, tudo que a máquina produz, automaticamente cai no Output Chest, tá? É o baú Output, né? Tranquilo até aqui? Beleza! Tudo isso aqui são máquinas mecânicas, funcionam à base da mãozinha, eu tenho que ficar clicando, tec, tec, tec, tec, tec. não é uma coisa automática, não é automático, eu tenho que ir lá, colocar com a mãozinha e clicar. Todas as suas máquinas do Slime Fan, você vai produzir desse jeito, de forma manual. Porém, existem máquinas que são automáticas no servidor, que são as máquinas elétricas. E aí, o Slime foi é sensacional nessa parte, porque máquinas elétricas facilitam a nossa vida, garotada, facilitam demais. Ó, você pode vir aqui quando você desbloquear a aba do Slime fan, as energia e eletricidade. Vai ter muitas máquinas, tem três páginas de máquinas elétricas só aqui. Você clica nessa flechinha aqui da, do livrinho. Ele vai te mostrar outras máquinas, beleza? Essas máquinas funcionam, funcionam a partir de eletricidade. Lembra que eu mostrei bem no comecinho aquele conector? Que é aquele, aquele item lá vermelhinho ali em cima, ó. Ali em cima, tá vendo? Ali é o conector. Deixa eu cancelar o auto... Pera aí. Autore cancel. Pronto. Vou, vou cancelar o... Vou cancelar o auto reinício automático. Resume, pause, autor e pause. Aí, pausei. Pronto, pausei, não vai reiniciar mais. <risos> beleza. Então, ali, ó, no começo da aula, né, eu mencionei um exemplo de craft da, ali do, do conector de energia, tá? Que é aquele, aquele que eu tô apontando com o meu laser ali. Quem tá vendo na live ou no vídeo, tá vendo é, eu apontar para ele, beleza? Pois bem. Então esse é um dos itens da, da parte elétrica do slime fan, tá legal? O que, que você precisa para você produzir eletricidade no slime fan, no nosso servidor geopolítico aqui da Craft Sapiens? Você precisa de pelo menos três coisas e é opcional a quarta. Você precisa do quê? Úscaras, por favor, sai da frente, você está bem na frente da câmera. Aí, obrigado Úscaras. Você vai precisar do quê, gente? Vocês vão precisar, primeiro, de um gerador de eletricidade, aí já vou, já vou explicar quais são os geradores, existem vários... Segundo, você vai precisar de conectores. São, gente, são cabeças, tá? Vocês estão vendo aqui na imagem? Ó, são cabeças. Então, o gerador é uma cabeça customizada. Quando você crafita, ele surge uma cabeça. Você põe no chão, ela, ela tem todo um menuzinho bonitinho. Os conectores são esses bloquinhos aqui, ó. Né, eles, eles são pintadinhos de laranja. É uma cabeça customizada com pontinhos laranja nas faces. Então, esse é o conector. E o terceiro, terceiro é o regulador de energia. No seu circuito, galera, só pode ter um regulador de energia só um, ele vai dizer quantos joules estão armazenados na rede naquele instante, tá legal? o regulador de energia ele só faz isso, mostra quantos joules de energia é, tem na rede e é opcional você colocar baterias, né? são os capacitores, que são outras cabecinhas ali que armazenam eletricidade, então por exemplo, você está produzindo, mas a máquina não está consumindo você pode armazenar, tá legal? então essa é uma possibilidade, não é obrigatório Tá? Você não precisa de capacitores. Mas se você quiser, para ter uma segurança, né? por exemplo, você tem. Você, vou dar um exemplo para vocês. Vocês criaram um, um gerador solar. Quando não está tendo sol, ele para de gerar energia. Então é interessante você ter um capacitor armazenando energia durante o dia. E à noite as máquinas continuam funcionando, gastando a energia da bateria. Entendeu? Essa. De, depende da, te, da, da, sua, da sua estratégia de geração. Se você quer gerar energia. É, solar, aí talvez seja interessante ah, mas a minha energia nuclear ela fica 100% funcionando, então tranquilo tá bem aqui no comecinho da aba de eletricidade tem esses itens esse primeiro item é o é o regulador de energia o segundo item são os conectores e esses itens coloridinhos aqui são as baterias essa bateria ela armazena acho que é só 128 joules essa aqui é 256 512 e 8 mil alguma coisa assim 60 64 mil alguma coisa assim eu não lembro a ordem né cada bateria ela vocês vão craftando ela é só clicar e ver a receita delas tá gente isso aqui não é difícil beleza <risos> tá isso é a parte de geração como você faz para gerar beleza tranquilo até aqui então exemplos de geradores aqui vou trazer exemplos de geradores não é difícil, galera, não é difícil. Depois vocês podem reassistir a live, vai ficar, vai ficar salva. Na verdade, acho que eu vou baixar a live e vou postar na forma de vídeo. Ó, gerador solar, tá aqui, ó. Isso aqui é um gerador solar. Aqui tá mostrando a receita de um gerador solar. Receita de um gerador solar. Esse é o primeiro gerador solar. Acho que tem cinco tipos, se não me engano, né? O primeiro, você vai, você vai ter que craftar um motor. Três barrinhas de alumínio. E três painéis fotovoltaicos. Aí você coloca lá na crafting table avançada. Clica na, em cima do botãozinho em cima que tem, né? E vai automaticamente gerar um painel solar. Ele vai ser é, visualmente igualzinho um detector de luz do Minecraft. Tá? Ele vai ser visual, visualmente igualzinho. Só que na prática ele vai ser um carregador solar, beleza? Se tiver sol no dia, ele vai gerar energia. Aí você conecta nele. O que, que você faz? Você vai conectar nele é, esses conectores de energia aqui. E você vai conduzir essa eletricidade até um regulador de energia e espalhar para máquinas. Existem máquinas elétricas. Então, para que, que você vai gerar energia no Slime Fan? Se você for usar máquinas elétricas. Então, antes de vocês terem a máquina elétrica, vocês têm que ter o gerador de energia. Outro gerador de energia é o gerador a carvão. Que é um gerador aí também do Slime Fan. Tá bom? Então, o gerador a carvão, aqui está o crafting dele você não não precisa não só não, não é necessário apenas usar carvão ele usa esses outros ingredientes aqui ó qualquer madeira qualquer item de madeira você joga lá dentro ele também consegue gerar energia beleza então ele gera energia com vários materiais que são é, vamos dizer assim combustíveis para para essa reação né para gerar calor tá legal tem o meu favorito aqui gente eu estou mostrando só alguns principais tá tem o meu favorito e também é um dos mais poderosos do servidor que é o gerador nuclear. Então você faz um reator nuclear. O reator nuclear ele é bem difícil de fazer. É, leva bastante tempo. Precisa de itens muito difíceis. Então até você chegar na geração nuclear você tem que ter feito todas as máquinas praticamente básicas. Tem máquinas aqui que eu nem tô citando. Máquina que faz suco. Máquina que faz até suco mesmo, suco que mata a fome. É bem legal. Tem várias coisas diferentes aqui nos Slime Fan. Nem tô falando disso, tá? Então você faz a geração nuclear. A geração nuclear, a gente fez um upgrade recentemente. Ela, está gerando 200 mil joules por segundo. Cada, cada reatorzinho nuclear. Então gera muito, mas muita energia. Gente, é muita energia mesmo, tá? Dá para um reator nuclear abastece uma cidade sozinha, um reatorzinho, né? Para você ter noção do, do poder que é um reator nuclear. O reator nuclear, gente, ele tem uma dificuldade comparado com os outros retores Ele pode explodir e derreter. Então imagine só, você teve um trabalhão para craftar ele e de repente ele derrete e vira um bloco de... bloco de Como é o nome do bloco mesmo? Da lava quando congela? Obsidian. Ele vira um bloco de obsidiana. Então não deixa ele explodir, senão todo o seu trabalho de craftar ele foi em vão. Ah, professor, eu não quero craftar, eu comprei de um player que craftou. Tá bom, tudo bem, né? Se você comprou um reator, tem gente vendendo aí, eu sei que o Railoback, ele está vendendo reator nuclear por 5 milhões de sapiens lá no servidor. Tranquilo, tá? Mas eu não começaria, eu não começaria com reator. Comece com as máquinas simples, tá legal? Gente, aqui ó. Aqui vocês estão vendo a imagem em zoom do reator nuclear. Ele é uma cabeça customizada, tem essa textura. Quando você clica com o botão direito em cima dele, tem de um lado um lugarzinho para você colocar célula de resfriamento e do outro lado barras de urânio. Então, tem urânio aqui no servidor. Aí, se você clicar nessa barrinha aqui, você pode trocar ele para geração de produção de energia ou geração de eletricidade. Produção significa que mesmo que você não precise da eletricidade, ele vai continuar funcionando para transformar o urânio em Neptunium, que é outro elemento. Se você quer colocar na, na produção... É, vai, vai fazer isso se você colocar na eletricidade. Ele só vai funcionar se o seu circuito tiver precisando de eletricidade. Entendeu? Então, o gerador nuclear ele tem dois modos de funcionamento. Você tem que clicar aqui nessa barrinha azulzinha para ele começar. Se você não tiver célula de resfriamento no reator e se ele não tiver ao redor dele água, ele vai derreter. Então, você tem que colocar o reator dentro da água, dentro, ao redor dele, embaixo dos lados, todos os lados tem que ter água, senão ele derrete. E dentro dele tem que ter essa célula de resfriamento. tá? Oscar, você está bem na frente da câmera novamente, peço por, por favor isso. Para você produzir a célula de resfriamento, você vai precisar de freezers. Então, o freezer é uma máquina elétrica, ele consome eletricidade. Você joga dentro de um freezer água, um baldinho de água, ele vai transformar essa água em gelo. Você pega um gelo e joga em outro freezer, ele vai transformar em gelo compacto. Você pega outro freezer e joga o gelo compacto dentro dele, ele vai transformar em gelo azul. Até aí são itens do Mine. Gelo compacto, gelo, gelo azul, são itens do Mine. No quarto freezer, você pega o gelo azul, ele vai transformar em célula de resfriamento. É uma cabeça customizada também. Essa célula de resfriamento você joga é, dentro do reator e daí o reator fica frio. Ele resfria e não vai explodir. É, é assim que funciona o reator nuclear, tá legal? Aqui vocês estão vendo, não sei se vocês conseguem ver, eu circulei ali uma cabeça customizada ali, ó, piscando. Deixa eu pegar meu cameraman. Aquela cabeça customizada, gente, é um item do, do jogo, que é, é um, são cargos, eles carregam... O que é um cargo? O cargo, ele carrega itens de uma máquina para outra de forma automática. Então, você consegue automatizar a geração de itens, tá? Esse é o cargo output, vocês estão vendo aí... Não, perdão, esse é o cargo input, tem o input, tem o output. Então, de um lado eu coloquei o azulzinho, é o input, e o laranjinho ali é o output, Tá legal? Então, dentro do, do, do input, ele pega do bloco, ou seja, ele está pegando do freezer e está jogando nesse canal verde aqui. Ó. Você pode clicar do lado e você vai trocando as cores dos canais. Aí, se outra máquina estiver com output e estiver no verde, ele vai receber esse item que está sendo enviado. O item que está sendo enviado a gente seta ali como sendo essa, essa, essa célula de resfriamento. Sacou? Então, no meu reator, eu fico enviando esse item, tá legal? Eu fico enviando esse item lá para o reator. Não é diretamente no reator, é num bloquinho chamado reator access port, que fica em cima do reator. É bem complicadinho, né? <risos> Aí, chegando nessa parte da aula, já estamos quase no fim, vem a pergunta, como dominar o mundo? Vocês tá? estão vendo que é bem complicadinho, tá? é complicadinho mesmo, né? não é fácil dominar o mundo. Na Craft você precisa de tecnologia para dominar o mundo, então como você faz para dominar o mundo? Gente, se você fosse dominar o mundo é, na, na mãozinha, fazendo armadura, indo de pessoa em pessoa, atacando um por um, matando um por um. Gente, já, já pensou quanto tempo ia demorar para você matar o servidor todo? Para você dominar todas as cidades? Não, não dá, né? Tem que acelerar o negócio. Então, o que, que eu fiz? A minha, a minha forma de dominar o mundo. Eu tô investido em tecnologia. Isso, tecnologia militar. Mísseis. O Slime fã tem mísseis, gente. A gente colocou um sistema de mísseis no servidor. Aí você pode ter mísseis tanto em submarino, né, em, em navios, até mesmo na sua própria base, tá? Míssel Terra-Ar, Míssel Terra-Água, missa Terra-Mar, missa Mar, é, terra -mar, mar e Ar, né? Enfim, é, cadê aqui? Tá aqui o slide. Tá legal? Como é que eu fiz isso? Eu vou mostrar pra vocês a minha forma de tentar dominar o mundo. Eu vou pegar aqui uma imagem, tá? Uma imagem muito bonita. Cadê a imagem? Ué, cadê... Ah, tá aqui. Tá no próprio vídeo. <risos> tá no próprio vídeo. Essa imagem que vocês estão vendo de fundo aqui é o meu submarino, tá? No finalzinho lá eu vou mostrar pra vocês. Eu vou levar vocês lá pro server. Eu vou levar vocês lá no submarino. É... Pra vocês visitarem o meu submarino, tá bom? Pois bem. Dentro do meu submarino eu coloquei um sistema elétrico, então tem, eu tenho um reator nuclear no submarino, tá? Ah, professor, precisa ser no submarino? Não! Eu só construí para ficar bonitinho mesmo, tá? Você pode fazer até, sei lá, uma base quadrada. Ah, eu não gosto de construir. Quero só fazer uma base. Beleza! Mas é muito mais legal, muito mais divertido, né? Por causa do roleplay, você construir. Então, constrói um navio, constrói um porta-aviões, constrói um negócio bonito, tá legal? Mas construa. Capricha, deixa bem bonito. Que, que se ficar bonito, eu faço o vídeo e posto lá no TikTok da Craftsap. GG <risos> Dentro dele, você pode fazer um sistema automático de tudo. Você pode fazer automático de geração de um certo item, até o próprio nuclear, tá? Dentro do meu navio, eu passei a madrugada de hoje craftando um item chamado... Esse aqui, ó, autocrafter. Autocrafter Auto Crafter, Auto Crafter é, um, é essa cabecinha que vocês estão vendo aqui em cima dos baús. Tá vendo que tem uma cabecinha meio cinza com pontinhos amarelos em cima de cada baú? Essa cabecinha ali, que é uma cabeça customizada, é, é essa máquina, tá? É o autocrafter. Eu jogo dentro do baú, em cima do baú, ela pega os itens que estão dentro do baú, tá legal? E crafta o item que eu quero usando aqueles itens. E, tipo, em vez de eu usar o alto cre, a mesa de encantamento, a mesa de, de crafting avançado, né? É... Como é, que é o nome do item? Ah, esqueci o nome. Crafting table avançada em crafting table, né? Isso, obrigado, hein? Isso aí. Em vez de eu usar ela eu uso esse item, tá? então ele crafita para mim de forma automática, só que ele gasta eletricidade para isso, para cada item que ele, que ele produz, ele gasta 16 joules de energia, São então, 16 joules de energia por item então você tem que fazer a conta, quantos joules de energia eu tenho que produzir, aí você vai ter que produzir, aí, tem que fazer uma geração de energia compatível com a sua produção tá legal? percebem que tem vários baúzinhos aqui aqui está dentro do meu submarino o que vocês estão vendo aí gente, vocês não vão acreditar vocês não vão acreditar. <risos> eu estou produzindo míssil. Estou produzindo míssil de forma semi-automática. Não é, não é 100% automática porque precisa colocar uns itens na mão. Aham! Uhum. Aqui, ó. E é, o, é o míssil mais difícil do slime fun que é o ICBM -missile, tá ICBM Missile é um míssil que ele tem um alcance de 14 mil blocos de distância. Então eu consigo lançar míssil para uma cidade que esteja a 14 mil blocos de distância, bem longe. Tá? Ele vai até a cidade e vai lá e explode Se a cidade tiver explosões permitidas Eu destruo a construção Se a cidade não tiver é, explosões permitidas Pelo menos eu causo dano Posso matar alguém Então é bem da hora Drury Mist, por favor, se você puder sair da frente tá bem aí Obrigado Drury Mist Aqui mostra o poder do míssil Ele tem 10 de poder Velocidade 5, ele é bem rápido E a currace, o que é a curracea, gente? É a precisão, né? Qual que é a precisão? Ele pode errar num diâmetro de 50 blocos. Por exemplo, eu lá na hora de selecionar um míssil, eu selecionei uma coordenada, vamos dizer, coordenada 0, 0. X0 e Z igual a 0. A Y é, é o chão, né? ele cai no chão. É, ele pode errar em 50 blocos, tá? 25 blocos para um lado e 25 para o outro. Então, existe uma precisão nesse míssil. Existem mísseis que são mais precisos e existem mísseis que são menos precisos. Esse aqui é um míssil intercontinental, ele vai de um continente a outro, então ele tem uma certa precisão um pouco reduzida comparada com outros mísseis, tipo míssil de, de, de mão, tá? Outra coisa interessante, se você for fazer um sistema militar, faça o estudo geográfico do planeta, né? Por exemplo, você tem, ó, eu moro aqui, eu moro na Oceania, tá? Eu, seu, seu, eu, recentemente eu fiz briga aí com o pessoal da América do Norte, eu tava muito longe da minha cidade até a América do Norte. Estava muito longe. Eu não conseguia atacar. Porque os meus mísseis não chegam lá. O que, que eu fiz? Eu construí meu navio. Aqui ó. Bem aqui no meio do oceano Atlântico. Agora o, o, o meu, não, meu submarino. Ele tem acesso à América do Sul. Ele consegue atingir um pouquinho. Quase lá do Canadá. É, do, Canadá não. Perdão. Como é que é o nome? Do Alasca. Ele consegue acertar qualquer lugar da Europa. Toda a África. E um pouquinho da Ásia. Tá? Então... Valeu a pena eu ter colocado aqui o meu submarino bem aqui no Oceano Atlântico. Eu tô pensando em fazer mais um submarino ou outro veículo, provavelmente um porta-aviões aqui, ó, na mais para cima aqui, ó, tá no, no Oceano Pacífico aqui em cima, perto do Mar da China ali, ó, que daí eu vou ter acesso a toda a Ásia e um pouquinho da, da Oceania. Aí eu vou, acho que aí sim eu vou ter acesso ao, ao planeta inteiro, tá? <risos> É isso, Erdes? O que, que tem a Erdes? É outra cidade aí que eu taquei, né? Então, faça um estudo de caso aí, né? Faça a sua estratégia militar. O centro do servidor, tá? É, fica no spawn. É aqui, ó. Tem o spawn bem no centro do servidor. Então, é um lugar pacífico, PVP off, dano off, ninguém consegue morrer no spawn. Então, é, é um lugar que ninguém morre, né? Pra quem não conhece, nunca viu o spawn é, de forma macro, aqui tá a imagem do spawn, é uma ilha Todo mundo, quando digita o comando barra spawn, entra naquela cúpula que tem ali dentro, onde eu estou apontando com o meu laser. Dentro da cúpula existem NPCs, ó. deixa eu colocar aqui. E esses NPCs vocês já conhecem, né? tem NPC que lhe carrega informações de loja, tem, tem um NPC que te leva para o espaço, você pode visitar o espaço. Tem um que, que te teleporta para qualquer lugar do mundo, tem o, o mercador que você pode fazer loja... Oh, gente se tem gente bem na frente da câmera aí por favor saiam, saiam da câmera por favor obrigado aí valeu tem o banco e o último lá no final da pontinha que é o craft sapiens ele traz vocês aqui para o servidor de aulas tá que é separado não é o mesmo servidor tranquilo outra coisa também gente vocês podem comprar veículos os veículos ajudam vocês tá os veículos ajudam tem veículo que quebra terra tem veículo é, que voa mais uma vantagem de você utilizar o, a versão Java. A versão Java vocês conseguem ver a textura dos veículos. Bedrock não consegue. Não precisa, na verdade, não precisa textura, tá? Os veículos eles não precisam de textura. Por exemplo, helicóptero, carrinho, tudo isso aí não precisa, tá? Só que, infelizmente, os Bedrock eles vêm tudo bugado. fica umas cabeças de Steve, né? Então, eu recomendo, galera, entre Bedrock e Java sempre escolha Java. Se você não consegue, meu celular não roda e tal, só bedroom, beleza. Então tá bom, tá. Mas se você tem a opção de jogar com Java, escolha Java que vai ser melhor, tá? Confia no titio <risos> E eu vou encerrar aqui a aula aqui, né, com o meu com o meu carrão e trago a pergunta para vocês antes da gente tipo quiz. Eu quero opiniões aí, quero que vocês digam suas opiniões. Na sua opinião, tá? É, qual é seu plano, né? Ou então como dominar o mundo? Vamos ver aqui, abram, levantem a mãozinha no Discord, deixa eu ver a opinião de vocês aí, né? quem quiser falar. Quero saber co como é que vocês pretendem dominar o mundo. Vamos lá, levanta a mãozinha aí e perguntem no Discord, galera. Vai lá, um de cada vez, por favor. Ó, oh, meu plano, ó, oh, é ser de boa, ser de paz, só pra vocês assentarem, porque aqui na minha cidade vai ser paz. Mas vai ter antimissil, não vai ter míssil. Pra que brigar, porra? Opa. Opa. Então, posso falar uma a minha não técnica é, mais... é quase a mesma do que a do, Mas, do, o do... Plano, do Meu plano, do meu plano do do do... é bem simples. Primeiramente, do eu mesmo? não vou mexer com uma muito grande, até porque eu sou meio que iniciante. Do certo. Aí depois, né, vou tentar diplomacia e tal. fazer os aliados assim pra eu, me, eu ficar protegido no começo pra começar a me desenvolver. Quando eu já tiver avançado no slime fã, já tiver. Já tiver feito bastante coisa eu acho que eu vou começar logo pra logo, tá ligado? Só tipo é a O meu seria igual do Lerby. Só que... Tá, galera, virou confusão a calma aí. Eu não, eu, eu, pessoal, um de cada olha, vez, por eu favor. Tenho eu tenho uma ideia. É Pala simples. Fala aí, qual é a sua eu, eu ideia? Sequestro, eu sequestro você e, e mando, você, mando você me dar um trilhão de dinheiros, aí, aí eu vou comprar muitas coisas. Muitas coisas? Como missis com miss, aí eu vou dominar você. É uma forma também, também. É uma forma também. Pode dizer que caíram oito mísseis na sua cidade hoje, Elton. Oito mísseis? Tá louco. Vindo da origem da minha cidade. Também tá que eu não morri. Claro. <risos> então, galera, eu vou interromper a aula aqui, então, beleza? A gente vai para o quiz. Galerinha, não deu tempo de eu preparar a questão do quiz, então hoje vai ser sapiens gratuitos, tá legal? Todo mundo que participou da aula aí vai ganhar sapiens de graça, ok? Hoje já tivemos uma aula aí na Craft Sapiens de, sobre ensino religioso com o, o missionário Taon, né? o OM Taon. E agora teremos o quiz, na verdade não vai ser quiz, vai ser entrega de sapiens pela participação. Porque eu até queria criar as questões, mas não deu tempo, tá? Então peço perdão, não vai ter quiz, vai ter a entrega de sapiens. Então quem quiser sapiens, bora pro servidor, beleza? Vamos aí, digite no chat, warp quiz. Todo mundo aí digita no servidor, warp quiz. Vamos para o quiz. E entrem todo mundo na letra C, gente. Todo mundo entra na letra C, tá legal? Entrem na letra C. Entregarei aí muitos sapiens. Todo mundo digita o comando: Warp quiz. Tá? E entrem na letra letra C. Fechou? Todo mundo tá na letra C? Eu vou dar 10 segundos aí pra todo mundo entrar. 10. 9. 8, 7, 6. 5, 4. 3, 2, 1. Quantos cliques vocês acham que merece essa participação de vocês aí? Tem 75 na aula agora. Mil cliques? Ah, tá bom. 100 cliques. Vai ser 100 cliques, então. Bora lá. 1 um clique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17... Ixi, vou clicar bem rápido aqui. Vou clicar até dar 100. Quando der 100 cliques, daí eu interrompo aqui a entrega de sapiens. Ó, já deu 43, 44, oh yeah, 53, cada clique dá 10 mil sapiens, lembrando que os alunos premium recebem o dobro, recebem 20 mil sapiens por clique, beleza? Vamos lá, 80, 83, 84, 85, 90, Uou, 96, 97, 98, 99, 100 cliques, 101, pronto, 101 dálmatas, 101 cliques. Obrigado aí gente pela participação, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi uma aula pra novatos aí pra vocês aprenderem a jogar no survival. Ah tá! Vamos visitar meu submarino! Vamos lá! Todo mundo digita o comando aí. Antes de. Antes, pera aí, peraí, peraí, peraí, pera. Ainda não, ainda não. Levem o dinheiro pro survival, galera. Dá o barra money, veja quanto money vocês tem. Depois dá o barra sync, depositar e o valor. Deposita o valor que vocês. Que vocês têm. E depois barra sync, daí vocês vão no survival, tá bom? Ó, barra money, veja quanto dinheiro vocês têm barra sim que depositar, depositem o dinheiro de vocês e vamos lá para o survival sacar o dinheiro, beleza? Bora lá, digite o comando barra server survival ou então clica no diamantinho ali e clica na picareta, tá legal? Beleza, mano. Deixa eu setar minha loja aqui no Submarino aqui aqui tá o Submarino você tá aqui dentro do Submarino yeah. aí o Submarino é bem complexo <risos> Beleza, deixa eu entrar aqui. Barra set loja. Pronto, é só digitar agora o comando barra loja Elton. Deixa eu entrar aí com a conta de mim, que essa aqui é minha conta player. Minha conta player não tem poderes nesse server. Vou dar o barra voar aqui. Conta player vocês podem me matar. Não me matem. <risos> não me matem. Então, aqui ó, eu estou dando um exemplo do que vocês podem construir. O Leozinho já fez um navio aqui do lado. O... O Enzo 400, 500 fez um... Como se fosse uma boia gigante aqui do lado também. Aqui está o, o Submarino, né? Deixa eu ativar o shader que fica bem mais chique. Nossa, olha Bem mais chique. Aí, se vocês quiserem visitar minha loja, né? Barra Loja Elton, com dois N's, tá? Por inc... Só para vocês visitarem o Submarino, beleza? Só para quem quiser conhecer. E lembrando que vocês também podem estar tá comprando itens de outros players aí. Que estão anunciando no chat, tá bom? Ó, oh, o Wither acabou de, de nascer, então quem quiser matar o Wither, boa sorte. Boa sorte. Ah, sacar o dinheiro, né? Barra Sink, sacar. Então se você enviou o seu dinheiro para o Barra Sink, agora vem no Survive, digita Barra Sink, sacar. E você vai estar tá sacando todos os seus Sapiens, tá bom? Sync sacar. Eu não enviei nada, então ainda não tenho o que sacar. É isso aí, camadinha. Venham para o servidor Survival Geopolítico. Vou estar tá interrompendo a nossa live aqui agora. Você que está na live aí, venha participar do servidor. Craftsapiens.com.br Minecraft celular de computador, tablet, notebook, etc, etc. Vamos desligar aqui. Falou!